Oi pessoal, se você está aqui nesse vídeo é porque você tem problemas com a calvície ou quer prevenir a queda de cabelo, não é mesmo? Hoje venho indicar para vocês o fólixio. O anticalvície mais usado na Europa chegou ao Brasil. Ele ativa 9 vezes mais folículos capilares nas entradas. Ajuda no crescimento capilar 9 vezes mais rápido. Bloqueia a ação DHT da calvície aguda. Ativa a matriz folicular profunda anticalvície composto 100% natural sem efeitos colaterais fórmula desenvolvida na república teca os benefícios do fólicio são incríveis não é então não fique de fora faça como milhares de pessoas que compraram e mudaram a sua realidade voltando a ter sua autoestima de volta e aqui é o grande queridinho de que está sonhando em ter a sua seu cabelo de volta inteira a volta de seus cabelos nas entradas indesejadas né então vamos lá pessoal eu indico para vocês o de cinco unidades que vai durar cinco meses de tratamento que é um tempo bom para vocês fazer o seu tratamento completo com o fólicio em mãos você vai precisar tomar 2 cápsulas por dia no almoço ou no jantar. Aqui são algumas pessoas que compraram e tiveram resultado com o Folixio. Com a Folixio é 100% de garantia. Se você não estiver satisfeito com o produto, a Folixio devolve seu dinheiro. Então não tenha medo de viver a vida que você sempre sonhou com sua autoestima de volta.